Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente bater um papo, eu tava muito afim de gravar um vídeo de bate-papo, eu só não conseguia decidir sobre o quê, mas eu assisti o vídeo da Doris Balmer e ela falou sobre organização, deu algumas dicas de como ela se organiza e eu achei legal trazer esse assunto aqui também. Eu não tô aqui pra te, pra te ensinar a se organizar. Eu tô aqui pra te incentivar a testar coisas novas e ver qual método de organização se encaixa na tua rotina. Essa é a minha jornada e tá tudo bem se a tua for diferente, se tu pensar coisas diferentes. Inclusive, vai comentando aqui embaixo o que tu acha, como é que tu faz, que a gente pode ir conversando mais sobre o assunto. Eu preciso começar dizendo que eu tenho uma memória... Péssima. Eu esqueço absolutamente tudo que eu não escrever. Então, eu sempre fui a pessoa que anota absolutamente tudo desde que eu tenha um tema para fazer da escola ou que eu tinha trabalho da faculdade ou que eu precisava pedir dinheiro para minha mãe para comprar lanche na escola tudo, eu tenho que anotar absolutamente tudo e às vezes eu lembro onde eu anotei com que cor eu anotei mas eu não lembro o que está escrito então eu realmente preciso desse centralizador de pensamentos porque só na minha cabeça não cabe e depois da terapia eu descobri que uma forma de eu controlar a minha ansiedade é escrever então eu escrevi eu absolutamente tudo, eu vou anotando ideias, trechos de música, coisas que eu tô pensando pra tentar desopilar um pouco e liberar espaço na mente, sabe? Então, meu, minha agenda é sempre cheia de muitos rabiscos e o final é sempre cheio de coisa aleatória, mas funciona super e foi uma forma que eu encontrei de controlar a ansiedade sem precisar usar remédio pra isso. Eu já passei por mil fases de me organizar de formas diferentes. Na escola, quando eu era pequena, a gente ganhava a agenda da escola, era obrigado a usar aquela agenda em específico e tinha que anotar as coisas nela. Os professores conferiam se a gente tinha anotado de verdade. Eu vou tentar achar uma foto para botar aqui para vocês verem como elas são mais ou menos, mas basicamente são agendas diárias, então a gente tinha no início a folha de identificação, os meses e dias do ano e no final tinha a, as músicas e as orações da, da escola, porque era uma escola católica. Eu não tenho mais as agendas que eu usava no início da faculdade, mas elas são desse mesmo modelo que eu, da, que eu tenho aqui desse ano, que ela era o final de semana dividindo uma folha e o dia de semana numa folha sozinho. E assim, eu só anotava, tipo, uma coisa por dia quando eu anotava. Então, tava sobrando muita folha, eu tava carregando peso à toa, porque, né, não tinha o que anotar. Então, eu troquei no meio da faculdade, na verdade, nos dois últimos anos. Por agendas semanais, eu tenho aqui as duas ainda. Eu amo essas agendas, queria muito poder continuar usando elas. Essas aqui foram as minhas amigas por dois anos, funcionou super bem. Eu me, conseguia me organizar direitinho, eu tinha a visão da semana inteira numa folha só. Que pra mim era sensacional. Tinha uma folha do lado pra fazer anotações, que às vezes eu anotava coisas úteis, às vezes eu anotava trecho de música. Pra ir decorando e deixando mais descontraído, eu amava. Eu pagava baratinho nessas agendas, eu acho que eu paguei 10 reais cada uma, que eu comprei na, na Americanas. No início do ano passado, eu decidi que eu ia testar usar um planner. Aí, eu comprei esse planner da West Village, que custou 30 reais. Nossa, deu minha alma comprar esse planner. Mas eu disse, não, vou, vou comprar, vou testar. Dizem que é super bom, tem muita coisa que dá para organizar. Não conseguia ter a mesma paz de espírito que eu tinha me organizando com as agendas semanais com esse planner. Porque eu tinha a sensação de que estava tudo muito amarrotado, tudo muito apertadinho, tudo muito... Não dava. Ainda mais que começou a pandemia e eu comecei a trabalhar de casa. Então, além de anotar as minhas tarefas do dia a dia, eu tinha que anotar as minhas tarefas do trabalho, eu tinha coisas que eu queria aprontar para os meus projetos pessoais. Se vocês não sabem, eu tenho um estúdio criativo, então, eu tinha que anotar as tarefas do estúdio, as minhas, as da casa, as do trabalho, de CLT. Então, era muita coisa. E me irritava muito. Eu passava mais tempo irritada do que produzindo. A folha ficava uma zona. E isso me deixava muito, muito, muito irritada. Então, eu abandonei essa, esse planner aqui. Eu usei até agosto, se eu não me engano. É, tem coisa anotada até agosto. E aí, aqui eu parei de anotar. Não tem mais nada, ele tá vazio daqui pra frente. Porque eu decidi começar a usar caderno como organização. Ai, louca, doida, como é que tu vai usar caderno? Vai ficar sem datas, negócio. Eu comecei a fazer... Esse aqui, esse que eu vou mostrar pra vocês, já é o segundo que eu estou usando. Eu usei esse método ano passado, no final do ano, e super funcionou pra mim. Eu vou mostrar pra vocês a folha da semana que vem, que tá vazia. Então, eu deixo os dias já escritos, eu tenho um código de cores, que são as tarefas que eu tenho no dia, que são recorrentes, coisas que eu sempre faço. E eu já deixo tudo aqui, organizadinho. Pra eu só vou anotando, fica muito mais fácil. E eu amo esse caderno, esse aqui já é o segundo. Ele é quadrado, ele não é do formato normal de caderno. Ele é um caderno de divulgação de uma empresa que eu ganhei enquanto eu tava trabalhando numa outra empresa. Quem trabalhava comigo e vê essa capa vai saber na hora de quem que eu tô falando. E esse caderno era o sonho de consumo de todo mundo. Então, eu ganhei três na, em diferentes momentos do, do ano. E eu tô usando eles agora como organização como planner, como bullet journal. Não sei que não me dá para ele, porque eu não faço nenhuma técnica específica. Eu mesma aqui desenho e faço do jeito que eu acho que me organiza melhor. No início deste ano de 2021, eu ganhei esta agenda. Muito fofa a minha cara, com várias preguicinhas. Eu ganhei essa agenda de presente natal, junto com várias outras coisas de papelaria maravilhosas que eu amo. E eu disse, ah, vou tentar me organizar com uma agenda de novo, vamos ver como é que vai ser depois de... 3, 4 anos que eu não peguei mais numa agenda diária de novo. Então, eu tentei, comecei, no início até estava indo bem, mas não dá. Meu dia se divide em muitas partes, eu preciso ter acesso a muitas coisas, eu preciso ter, ter área para anotar coisas e a agenda me deixava muito limitada. Então, eu tinha que andar com a agenda e um caderno, ou estar tá sempre com um bloquinho em cima da mesa e me irrita ter muita coisa em cima da mesa. Então, ter um caderno que eu consigo fazer a minha agenda e ainda anotar coisas aleatórias no final, se tornou a melhor opção para mim. Então, eu testei muitos métodos, como vocês puderam ver. E lá naquele outro vídeo de organização, eu mostrei outros ainda que eu usava na época que eu nem lembro. Provavelmente eu fazia, eu tinha calendário, eu tinha várias coisas. Mas o básico para mim hoje é o meu caderninho, que eu ando sempre com ele. Eu amo esse caderno. Nossa... Maravilhoso. Ele é um centralizador de listas. Eu vi a flor de mim falando de, de estralhar a mente. E sem querer, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu gosto de anotar absolutamente tudo. Então, eu faço listas de tudo que vocês podem imaginar. E eu vou fazendo aqui mesmo. Então, aqui no final prov... ah, aqui no final tem um, um esboço de um, um carrossel que eu fiz para o Instagram aqui provavelmente no meio deve ter coisa que eu anotei para minha mãe todo neste mês eu deixo uma folha de log que é onde eu anoto todas as ideias as coisas que eu tenho que fazer que eu não posso esquecer projetos que eu quero dar né, que eu quero começar no mês então eu vou realmente destralhando a mente nessas folhas de log que eu deixo perdidas no meio do caderno. E aí eu faço a semana certinho, eu anoto absolutamente tudo, tipo, eu tenho que pagar contas, eu anoto cada uma das contas que eu tenho que pagar e vou riscando conforme eu pago. Não tem nada mais prazeroso do que ver a folha com tudo riscadinho, tudo feito, então isso me ajuda demais. Claro que além do meu caderninho lindo maravilhoso, eu tenho outros meios de organização que me ajudam. Mas eu posso fazer um outro vídeo aqui mostrando pra vocês como eu me organizo hoje, com detalhes de cada coisa, realmente entrando mais a fundo e dar algumas dicas também de coisas que vocês podem tentar. Comenta aqui embaixo se tu quiser um vídeo só sobre isso. Hoje eu só queria te dar um panorama de que organização não tem fórmula mágica. Tu não vai estar numa pessoa organizada só de comprar uma agenda e olhar pra ela todos os dias. Não é isso tu realmente tem que fazer isso funcionar para ti. E como diz a Dó, uma organização boa é a que serve para o teu dia a dia. Então não adianta tu querer copiar exatamente a minha organização, que talvez a tua rotina seja diferente, eu faça coisas que tu não faz e tu faz coisas que eu não faço. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a organização é tentativa e erro. Tá tudo bem se não der certo, parte pra outra, tenta outra coisa. Não fica te martirizando e te prendendo em um método que tu tá vendo que não tá funcionando. Não é pra ser uma coisa que te prende, é pra ser uma coisa que te liberta. Então, tu tem que ter tempo pra fazer tudo que tu quiser e, ainda assim, fazer as coisas que tu precisa fazer. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se tu gostou, deixa teu like e se inscreve no canal que me ajuda muito, muito, muito, muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!